Pô, tá. Ai, tá, meu né? Deus. Que é quando, tipo, tá ligado? Quando uma merda acontece na vida. E aconteceu. E aí, o que você pode fazer? Ela tá aconteceu e é uma merda. Eu não tem como. O Daniel chorando de rir, cara. <risos> Daniel, você não tá entendendo. Cara, você acha. Cara, vocês não estão entendendo o que é, que é morar a metade da semana <risos> <risos> eu ah, cara, foi tô entendendo? Cara, um, foi no. Faz o que ele da Tata faz duas semanas já? Foi, foi cara. O cara quase se matou, cara. Que cara, dica. cara. Sem Não. sacanagem, ô Daniel, sem sacanagem. Um o Monaco ele quase morreu. Eu, eu, eu juro eu que por um desmaiei, momento eu cara. pensei que eu ia ter que te levar pro hospital. Sério, cara? Jumbo. Teve um momento que eu disse: caralho, ele tem que levar esse filho da puta no hospital, cara. Shhh. Porque tu, caralho, tu quase morreu, cara. Meu irmão, tu foi né? Então, vamos explicar essa também da Tata? <risos> quase tá E aí você vai ver que o do Michael Kresser foi uma cagada, mas não foi a minha pior cagada esse mês, eu acho. Na minha opinião. Tá ligado? Não sei. Cara, é porque doeu mais em mim a outra, tá ligado? É, a outra deve ter doido pra caralho, meu. O que aconteceu? A, a Tata, ela trouxe um, um vinho pra gente, tá ligado? E eu... aí, mano, fui abrir o vinho, só que eu tava com o abridor daqueles elétricos. <risos> Só que ele tava sem Aquele bateria. Que, é, um grandão assim. Ele é um grandão, um negócio de metal pesado, é. tá ligado? E aí, mano, eu não tava conseguindo puxar, porque eu não tava com força. Não tava com ângulo, sei lá. Aí, eu, na verdade, você é parcialmente ocupado culpado dessa merda, deu uma sugestão <risos> de merda falar Ô, oh, moleque, faz o seguinte. Faz o seguinte, já sei. Tem uma solução aqui dessa porra. Deixa comigo, mano. Deixa comigo que eu tenho uma boa ideia aqui. Boa. Caralho, olha só, já A mudança do bagulho agora é com o pé minha, agora, viado. Pô, eu já tô fudendo demais hoje. É culpa caralho. do vinho é sua. Aí, cara, ele pegou, segurou o vinho. E aí eu falei, beleza, eu sou forte pra caralho. Eu peguei com as duas mãos e falei, vou puxar esse vinho Mas aqui aí agora. Aí ele ficou olhando igual um burrão, pô. É, eu tava olhando assim. Aí na hora que veio, mano, na hora que soltou a pressão forte, segurando com força, o negócio veio aqui assim, aí. pum, no meu queixo. Eu só sei que a, eu fiz um ângulo que a minha cabeça que tava batendo no meu, na minha cintura, porque eu deu um, um arco-íris, assim, foi de ponta a ponta. E eu senti, mano, o chão meio que estremecer quando se a minha consciência estivesse esvaindo. <risos> tá ligado? <risos> Do, um breve segundo, um breve segundo, a minha consciência esvaiu um pouco, assim. Aí eu senti a minha perna meio que formigar, aí minha consciência foi voltando. Mas se matou, cara. Um aí, mano, só tava sangrando o meu queixo. Aqui. Pois é, ficou machucado? Ficou... Ah, ficou machucadinho, né? Ficou uma, uma marquinha. Ficou. Mas ainda tá sarando ainda também, né? Porque realmente foi, foi um cortezinho. Foi um corte bonito, inclusive. Sangrou bastante, Sangrou né, bastante, né? Cara, sim. mas assim, não foi só isso. Tu deu um por... Tomou um porradão no queixo. Sim. Quase apagou. Quase apaguei. <risos> ficou meio idiota, tá cara, ligado? Cara, eu fiquei completamente desnorteado, mano. Parece que, tipo... Meu cérebro tinha levado um, uma injeção de outros químicos que eu não tô acostumado, porque eu não, faz tempo que eu não levo uma porrada dessa na, na cara, tá ligado? E meio que ativou uma adrenalina ali, eu tava meio na adrenalina, tá ligado? Eu, da, da parada, eu, eu tava realmente alterado naquele dia lá. Caralho, Caralho. que Então, E ainda, e ainda por cima, o que, que foi mesmo que tu falou, cara? Tu, tu, se mach... tu se cortou, teve essa sim, parada, sim. e tu mordeu a língua. Mordi a língua? Tu mordeu língua, a língua dos cara. dois lados. Né? verdade, porque na hora que você né, levei a porrada, boca fechou. E aí, do lado do, da minha língua, eu fiz uma. Tinha a marquinha dos meus dentes, sim, onde eles cara, entraram foi... na minha língua. E tá aí ligado? a gente ficou trocando ideia, e aí a gente ficou trocando ideia, que a gente fez o flow e tal, depois o, o, a, eles foram embora, e aí depois tu ficou sentado aqui na mesa. <risos> cara, falava <os risos> bagulho. Ele <Eu> falava essas <risos> bagulho, ele falava meu assim. E, cara, eu vou te falar, eu tava olhando o celular e fingindo que eu tava rindo do celular pra não rir da cara dele e ele não ficar bolado, tá ligado? Eu tava lendo aqui, olhando assim, morrendo de rir do celular na real da cara dele. Eu tava acabado naquela noite, teve cara. Uma vez que eu, teve uma hora que eu passei por você no corredor que tu falou um bagulho. A como... foto. Caralho, então esse, esse dia foi meio merda, mesmo. Esse, né, esse dia, dia foi um dia cansativo, mano. Olha a cara do coitado, mané. Quase morto. Sim. Caramba, tô, tá tá cara inchada, inclusive. Olha lá, cara. Sim, cara. Foi um porra, foi tão, foi um porra, tão. Porra tão era, cara. Realmente foi, mano. Se tivesse num bar aquilo, porra. Era um. Porrada de um, de um cano, sei lá, na, no queixo. Pois pagar um é, cara, cara, cara, com apagar. toda força praticamente, tá é. ligado? Dá pra pagar Dá pra pagar fácil, mano. Eu quase apaguei. Eu pensei que tu fosse apagar, no... na real. Eu quase apaguei, cara. Eu quase apaguei. Eu, eu realmente senti a minha, a minha consciência meio esvaindo assim, sabe? Pra dizer, caralho, eu não tava 100% consciente há alguns segundos aqui. Mas, né, deu pra fazer o flow. É o, que é o que importa. No final das contas, né? Acho que então por isso não foi tão ruim...